Atenção, comanda a mesa 6, cinco pessoas. Um ovo mole, dois envoltini e duas vieiras. Segue. Dois penne, um risoto, dois fettuccine alfredo, ok? Sim, chefe. chefe. Tá em três, tá, Zé? Três minutos? Isso. Tá ok. Trabalho é trabalho, vamos ver o que vai ser o Zé na né? equipe vermelha. Carrie, you have Sim, eu tenho Dois três no total. A Carrie é muito legal, eu não tenho nenhum problema de relacionamento com ela. Pessoal, estamos no Brasil, eu não quero ouvir uma palavra em inglês dentro dessa cozinha, combinado? Gente, tá bom. Eu acredito no meu trabalho, eu acho que eu sou um profissional bastante capacitado, eu tenho... N qualidades enquanto um cozinheiro, enquanto chefe, eu tenho experiência. Carrie, quanto tempo você precisa? Uh, eu tô... Tá certo pra primeira mesa. Um pouco mais de creme em cada prato aqui. Sim, chefe. O forno tá ligado? Tá tá ligado, 180. Quebrar esse ovo agora não é uma boa ideia, né? Ainda mais com você olhando. Tá tremendo. Normal, gente. Parece aqui, ó, encalacrado aqui, ó, do meu lado, o um chefe. E ele fica, tá tremendo, né? Não, chefe. E aí, tá conseguindo? Tô, chefe. Tipo, sai daqui, demônio. Primeira mesa. Você provou a c... s*** desse molho? Aproveite, chefe. Provou? Bota um pouquinho mais de sal. Bota só mais um pouquinho de sal pra ficar uma b. de uma vez. Experimenta! Xingando, xingando o molho, falando que tava sem sal. Eu tento fazer um outro. Uma pitadinha de sal só. Matar todo mundo aqui de ataque do coração e hipertensão. Uh, salgado. Salgado. Isso é um mar morto. Ficou muito salgado. Aí eu pego o que o chefe já tinha feito e. Eu conserto ele na textura usando uma liga de maisena que não atrapalhou na textura, só ajudou e, e conservou o sabor gostoso. Foi mal, viu galera? Então não. Deu tudo certo, erro do mise en me ferrou aqui e eu... Saco! Tava dando tudo certo, velho. Renan, 40 minutos. Vamos, Renan. Né? Mais um minuto, chefe, pra massa acabar de corar e não voltar crua. No, no momento que o chefe sai da cozinha e eu conserto o molho, eu fico muito preocupado, porque Qualquer vacilo pode me tirar da competição e nesse momento eu não quero sair da competição. Perfeito ovo, Renan. Parabéns, Obrigado, Renan. Chef. Parabéns, irmãozinho. A Gilda chegar e elogiar o ovo é muito bom, porque ovo é uma preparação simples, mas tem muito ponto crítico, que é você cozinhar ele no tempo certo e ele ficar com a gema mole cozido por fora. Você descascar ele certo sem estourar, porque é, que é muito complicado na correria, nessa pressão. E assim, ficar tudo beleza é muito bom. Dê um alívio na hora. Galera, consertei minha cagada. É isso aí, Renan. Força e si honra. O risoto demora mais do que da massa. Atenção liberado o primeiro prato da mesa 1, um, ok? Um paine, okay. dois outro e um fendutinho e Alfredo. Sim, senhor, chefe Sim, chef. chef. Sim, chef. Trabalhando com Zé hoje no praça de massas, eu não, eu não gostei. <risos> Ele me deixa tão estressado. Ah, me dá, me dá uma... Não, eu preciso fazer o meu aí. Ele é pessoa muito nervosa, ah... Sem razão, eu não fui entendendo a atitude dele mesmo. Fala. Eu vou com esse? Uhum. Em três minutos, tá? Tá bom. Tá certo. Você mordeu o macarrão e botou de volta ele ali? Foi isso que eu vi? É. Tô tirando já. Tá tirando, você vai achar ele aí agora. Tô tirando tudo. Vou testar se a massa já tá cozida e aí a massa volta pra maceira. eu não tiro. Para um pouco. O que, que é isso? Isso é um desastre. Tem é manteiga derretida para Um queijo que derreteu sem ficar cremoso. ok. começar de novo isso aí. Eu nunca fiz Alfredo. E realmente é bem difícil de você conseguir chegar ao ponto. Isa, você lembra do Alfredo? Oi? Você lembra do Alfredo se água também? Vai. Bastante? Sim. Quanto tempo essa mesa, Carrie? A primeira? Ah, uh, Jay, quanto tempo pra você? É... Cinco, seis minutos. Eu tava com duas pastas e ela não me ajuda e fica me perguntando e o chefe cobrando e é um, uma pasta, o Alfredo, realmente é difícil de fazer. Eu não vejo um creme se formando aí. Se você olhar o do pessoal do azul, é cremosa, branco, parece um bechamel bonito. O meu risoto ficou esperando para ele, pra conserto coisas dele. Não rolou. Não rolou. Porque, cara, eu não consegui soltar tipo, um Alfredo e um pene e com duas pessoas na praça, é tipo... eu de principiante. Não rolou. Não rolou. Temperatura muito alta, proporção errada dos ingredientes. Eu tenho uma p**** de um pene fritando nessa panela. As duas primeiras mesas foi um desastre. Ô Zé, o sal já basta o do queijo. Eu tá não okay. preciso do teu suor dentro da panela também. Tá ok, chefe. Realmente eu estou me sentindo muito mal. Tá formando, né, chefe? Manteiga. Fuck. 25 minutos pra primeira mesa de massa aqui. Tá saindo agora, chefe. Vai pimenta no Alfredo? Isso não é um cat pepe? Às vezes que eu fiquei no risoto de Fungira, é, ele vem e experimenta toda vez que eu tô fazendo pra Tudo ver vez. se realmente tá legal e toda vez que ele chega. Eu sei que tá bom, mas, né, ele pode não gostar. E quando ele sai ali, eu faço o sinal da cruz. Tipo, passei, graças a Deus. Beleza, Rô. Vou entregar. Vambora. Cara, o serviço com o Bruno, mais uma vez, é as mil maravilhas. Eu acho que uma pessoa calma inspira, calma. E eu tô muito feliz de estar ali na praça com ele, tranquilo, pronto pra executar o meu trabalho. Cara, não tá enrolando, cara. Se f... tá eu com os dois é melhor. Vamos, meu irmão, ah, meu vai voltar tá todo ah, o Vou mandar o agora. Me dá, me dá okay. 30 segundos no máximo. Tem 10, Rodrigo? O macarrão tá todo quebrado, cara. Oh. Manda. Vai, Rô, vai, Rô. isso aqui não vai. Zé Maria, vem cá. Fogo. Você tem meia hora para cozinhar uma massa que cozinha em menos de 10 minutos e ela vem crua. Nossa, o Zé Maria tá fazendo altas c******. É, eu ouço os gritos do chefe com o Zé e naquele momento eu soube que alguma coisa estava muito errada. E a gente ficou feliz, na verdade. Não posso negar que eu não fiquei feliz. Chefe, massa crua. Quebrou o dente? Não. Zé Maria, vem cá. Oi, chefe. Voltei, tá? Cru! Zé, é hum, tá. o pene. Você quer o pene? O pene está pronto ali. Aqui caiu tudo aqui. Agora. O Zé realmente tá nadando e ele quer dominar a praça. Isso é pior, gente. Se concentra, foca na massa que é mais difícil e deixa o risoto e a massa que é mais simples pra Carrie. Mas ele quis dominar tudo. O Carrie, você tá vendo o Zé Maria penando ali na massa? Você sim. só tá no teu risoto, né? Não, eu ofereço Assumi ali, a Assumir ali, de repente, o prato sim. dele pra ver se sai alguma coisa ou você não Eu vou fazer Também se encostou aí né? no não. risoto, eu tô fazendo não. a minha parte. Não. Se essa praça não sair, a culpa é dos dois, não sim, é só Sim, chefe. Tá certo. O Jeff me deu uma bronca falando aí, eu posso ajudar o Zé. Eu fui, falando, Zé, você tem o penny dentro lá? Não tinha pennies nas primeiras três comendas. Zé, eu vou colocar essa de volta, tá? Oi? Esse penny é dura pra caramba. Tem mais ali, ó. Não, mas já tá, tá cozinhando aqui, Kerry. É, porque já tem mais é aqui. dura. É, mas já tem mais ali dentro, Kerry. Não, mas se é pronto. Tem mais ali. Assim que você soltar essa mesa, eu quero que você vá a cozinha vermelha e troque de lugar com o Zé Maria e me solte massa naquela cozinha, senão eu não atendo aquele restaurante hoje. Obvido, chefe. Eu vou, assim, com a maior prontidão do mundo, né? Ô, ô, ô, onde você vai? O chefe mandou. Zé Maria, vai pra lá, vai pra Equipe Azul. Aonde, chefe? Mesmo lugar onde você tava, só que eu preciso liberar qualquer prato de comida aqui. Nesse momento, quando o chefe diz pra eu voltar pra, pra Cozinha Azul, é uma derrota, porque... Eu não estava conseguindo fazer o que eu estava ali para fazer. Meu Deus, antes de começar a trabalhar, tem que arrumar um pouco aqui, né? Quando o Rodrigo entrou, nossa, foi a... Uh, a energia mudou. Like instantânea, foi calma. Olha, não sei se ele tirou da massa a Penny, mas tem, tinha massa lá. Tenho, já tirei tudo. Tá. Vamos lá, Carrie. Nossa, eu tô de fuck, man. Vamos junto, fofo. Tá. Tudo bem, ele foi, like, eu preciso organizar outra pasta Normal, porque o Zé deixou uma bagunça, bomba lá. Dois fitutini que estão me pedindo, vamos soltar? Não, porque o risoto foi demorando, esperando pro Zé. Okay. Né? Ele fica. eu com, preciso saber... Eu tô que... fazendo de zero agora, só so me dá cinco minutos, só so okay. vai. Ok, cinco minutos. Vamos fazer um uh, regrouping e começa de novo, tá? Beleza, Desculpa. Beleza. Nada, tranquilo. para tá? pra te dar conta, tem 40 minutos da primeira mesa. Movido, chefe. O da errado porque eu fui esperando o Daisy. Tô começando de zero, oh, Fucking hell. Tinha três risotos, passou do ponto, né? Eu, eu joguei fora, infelizmente. Foi triste, porque ali, foi muito gostoso. Sem sal nenhuma a água dele. É. Nada, eu zero. Sei. Sei. Zero de sal. Isso é pra é cozinheiro experiente. Impressionante. Azeite virado, macera sem sal. Pasta queimada, várias pastas que estavam já cozidas. Um caos total, mesmo para alguém como eu que me considero desorganizado. Vai sair um creme, hein? Vai, chefe. Não, creme não. Vai sair um Alfredo, chefe. Ah, espero eu. Um Alfredo bem cremoso. Sim. Só que a manteiga é quente, né, chefe? Ele larga a manteiga na praça quente e a espagueteira sem sal. Então, quer dizer, eu fui que nem um louco com uma missão dada para ser cumprida. Vamos, Rodrigo. Saindo agora, chefe. O chefe pediu cremoso vai sair cremoso. Cuidado com esse excesso de creme, hein? Não, não vai ter excesso não, chefe. Vamos. Vamos, Zé. Vamos, Zé. Ele chega ali e ele faz muita bagunça. Ele não é uma pessoa organizada. Filho, o que caiu ali? Segura aqui. O um azeite. Ele não tem competência pra chegar e fazer isso. E no entanto que ele errou uma coisa básica hoje. Ele não teve competência de soltar um prato. E eu fiquei p*** porque ele foi pra minha praça. Mas o chefe que manda. Você acha isso aqui bonito? chefe. Não, não. Você vai lá continuar fazendo massa. Zé, eu preciso de dois fettuccine. Dois fettuccine. Me dá dois minutos. Só limpar a panela aqui. Mariana, você tá parada agora aqui, tá? Vamos lá, massa. Eu tô preocupada. Eu quero que as massas saiam porque eu tô na praça de carne. Eu dependo que a, a praça deles é, se resolvam pra eu poder soltar a minha praça. Vamos fazer o seguinte, então. Solta só essas duas comandas daqui e essas duas pra adiantar. Eu vou pra cozinha azul e peço pra eles soltarem de novo. Ok, chefe. Última mesa. Dois pênis, um risoto e, um fe e dois fetuchinhos. Ouviu, chefe. Tá, eu ajudo você. Bora. Bora que tem mais dois. Ok? Mesa 4, né? Liberando. Atenção, liberado o segundo prato da mesa 1. Dois salmão e dois manso, ok? Ok, chefe! Vamos lá, Mari arrasa. Gente, bater aquele bife, deixa eu contar que aquele pezinho tem um quilo e meio. Bom, Mariana. Peraí, que eu, te... eu sujei de batata. Deixa eu um um pouquinho. Aqui, foi. Tô durinha. O movimento de tchau vai ficar bem melhor. Diego, liberou Eu... mesa um, Dois salmão, dois manzo, ok? Ok, chefe. Tudo certo, Di? Tranquilo. Tranquilo. Eu sou o responsável pela Praça das Carnes é uma responsabilidade muito grande. Porque o chefe, nessa etapa do programa, ele não está aceitando nenhum erro. Caramba, o chefe não vai me dar nenhum parabéns hoje. Meu, tá tudo perfeito, ele não fala nada de mim. Ele gosta de elogiar só os grandão. Ô, Diego, vem cá. Parabéns, hein? Sozinho na praça, trabalhando Valeu, negão. Vale, negão. Moleque! É bom né, ser reconhecido pelo chefe, né? Isso mostra que eu tô cada dia mais focado, cada dia mais centrado ali para chegar né, à final e ganhar esse grande prêmio. Atenção, liberado sobremesa, mesa 1, um, quatro rabanadas, ok? Sim, chefe. É aquele lugar crítico, que uma doida ali, tipo um polvo tendo cinco braços olhando pra trás, pra frente. Ok, vamos. Você tem que provar tudo, acertar tudo. Cara, você sempre tem que bater a praça, como sempre, né? Mas pelo menos dá tudo certo. Renan, sobremesa, mesa 1, um, quatro pessoas, quatro rabanadas. Todos nós isolamos o Zé, pra mostrar pra ele que ele não é uma pessoa boa. A gente não quer esse tipo de pessoa perto da gente. Eu não quero uma pessoa perto de mim que seja desse jeito. Arrogante, prepotente, não aceita opinião, quer sempre ser o melhor. Querido, pra quem sonha que tá no alto, a única possibilidade é a queda. Não, exatamente. E a gente quietinho, sem cantar de galo, tirar tudo. morrendo de medo. Com humildade, Rodrigo. Cara, a praça dele tava em calo. De como azeite. Fazer... Ele derrubou cara. o azeite dentro do negócio de macera. Aqui também. Lá também. Isso aqui tudo era azeite. Eu tenho muito medo de ser eliminado. Claro que eu tenho muito medo de ser eliminado. Eu sou muito melhor do que o que eu apresentei. Eu tô com muito medo, muito chateado se eu for embora pra casa hoje.